O que significa experiência? Etimologicamente, a palavra que Walter Benjamin usa é erfahrung. Erfahrung em alemão significa experiência e o radical é fahr, que dá em fahren, que significa viajar. No antigo uh, alemão, uh, fahr, far significa atravessar uma região durante uma viagem por lugares desconhecidos. E a palavra latina para experiência tem como radical per Experiência, sair de um perímetro, quer dizer, sair do, da condição do já conhecido, do já vivido, para ampliar vivências, acontecimentos e repercussões desses acontecimentos novos né, nas nossas vidas. E de per também vem a palavra periculum, quer dizer, atravessar uma região durante uma viagem onde perigos podem nos, uh, nos uh, assaltar. E para esses perigos há a palavra que se associa a periculum, que é oportunus, que é portus, que quer dizer saída. Então as experiências que nos é, acontecem durante uma travessia no desconhecido, em uma viagem, são experiências que alargam a nossa identidade, o nosso conhecimento, e a nossa sensibilidade e, a nossa, e as nossas condições no mundo. Ora, no presente, nós temos, com essa contração do tempo, a experiência foi abolida. Por quê? A experiência era algo que se transmitia de geração em geração no sentido que é, narrativas comunicáveis se faziam como modelos exemplares de ensinamentos para gerações vindouras. Então, a relação do presente com o passado se fazia mediada pela tradição. O que significa a tradição? A tradição não é... Um, uma herança que nos chega com testamento Se ela seria uma letra morta A tradição é algo que chega Necessita de ser interpretada Conhecido os exemplos é, lá, lá inscritos como em provérbios Fábulas contraídas Ou, ou uh, descendidas São histórias narradas coletivamente Então quando houve experiência do tempo esse tempo era um tempo artesanal, ele, ele era tecido coletivamente por uma comunidade de ouvintes ou espectadores e pelo narrador tradicional. Qual, quem era o narrador tradicional? Ele era ou aquele preso à terra, que era a memória do lugar, que era o agricultor sedentário, ou então era o marinheiro navegante, tanto que a expressão quem viaja tem muito a contar vem dessa ideia tanto daquele que tem histórias porque ele permanece preso no mesmo lugar e ele então ouve as histórias e transmite de geração a geração, quanto uh, o viajante que passa por muitos lugares e muitas coisas e acontecem nesses periculum, não é? e nesses portos onde chega o viajante. E Walter Benjamin mesmo diz, eu viajo para conhecer minha geografia. Ou seja, a questão do espaço é ligada à questão do tempo, na tradição, e nós, na nossa contemporaneidade, costumamos associar a ideia de tradição com a ideia de atraso. Porque se construiu uma ideia de progresso, que identifica a modernidade e progresso, passado e atraso? Quando, na verdade, não é tudo do passado que, que merece ser conservado, porque não se tratam de relíquias, nem de egipcismo, nem do mausoléu da história, mas se trata de recepcionar no presente aquela, aquele excedente de sentido do que aconteceu que pode nos ser de valia no presente no sentido de nos ensinar a enfrentar infortuna e boa sorte. Um ensaio de Benjamin chama Experiência e Pobreza, é, onde ele trata da questão da experiência, ele fala tanto da experiência da pobreza quanto da pobreza da experiência no mundo contemporâneo. Ele começa esse ensaio narrando uma fábula já conhecida em Esopo né, que é do século VI a.C de um pai agonizante que no seu leito de morte, ele diz aos seus filhos, nesta nossa terra há um grande tesouro, para os três filhos. Então, o pai vem a falecer, os filhos cavocam da maneira como podem toda a terra e não acham tesouro algum. Mas, a força de ter revolvido o terreno, as colheitas foram, eh, foram frutíferas e eles enriqueceram. Quer dizer, qual, então, essas histórias elas tinham um sentido exemplar. Quer dizer, era um ensinamento transmitido de geração a geração, o que nos orientava na vida e no pensamento. Não é quando num provérbio, se nós tomarmos, por exemplo, se não me engano, estava no Eclesiastes, tu amarás o estrangeiro porque tu mesmo já foste estrangeiro nas terras do Egito. Isso é um provérbio, mas que concentra uma tradição, uma experiência de, de, de, de muitos séculos que tem que passar para que essa mensagem seja compreendida a cada época e em cada presente. Ora, segundo Walter Benjamin, nós não nos ligamos mais ao passado pela tradição. Nós, se quebrou a ideia de tradição, então o passado, ele não, ou a tradição, ele, é, não tem mais presença no nosso cotidiano, porque nós vivemos justamente um tempo acelerado e ao mesmo tempo contraído, de tal forma que o que nós temos é um advento de um tempo absolutamente vazio.